Olá desbravadores, meu nome é Luciano Souza, eu sou desbravador Kaysara E o vídeo de hoje vai ser rapidinho, só pra falar sobre a case do meu laptop Eu tava editando um vídeo ontem dentro do ônibus, adivinha Eu saí com o laptop e deixei a case pra trás Eu já pensei, alguém vai pegar Porque uma case, como qualquer outra, não tinha nome, não tinha nada De qualquer forma, eu mandei um tweet pra Translink avisando que eu tinha perdido Eles pediram pra eu entrar em contato com um o Lost and Found, só que como eu sou meio afobado, eu já vim aqui direto. Adivinha? Tava aqui. É, gente. O que uma boa educação não faz com as pessoas. E a questão não é se é Canadá ou Brasil. A questão é a educação, honestidade, valores. Valores que o Canadá cultiva e que ele valoriza nas pessoas. Essa é a minha mensagem de hoje e até mais.